FALA GALERA, suave na NAVE tô trazendo, tô trazendo mais um vídeo aí pra vocês, beleza? E dessa vez eu tô trazendo um vídeo de tutorial Como fazer um vírus pra trollar os seus amiguinhos aí, né? Né? Então, começando aqui, eu vou te ensinar É bem simples, né? Um pouquinho complicado Eu vou te ensinar aí e tá aqui ó nosso vídeo aqui falsinho, bem lindinho aqui beleza eu vou eu vou deixar esse esse código aqui ó, na descrição mas é, é fácil hein? é assim ó, você você põe deixa eu ver aqui. você põe eixo off e depois título instalador o título instalador e depois coloca off depois o eixo bem vindo ao instalador do, do Fm qualquer coisa você pode mudar o FNAF aqui passar por tipo GTA V aí pode pôr qualquer coisa aparece entre para obtíbe o código do jogo, pode pôr jogo qualquer coisa aí pode pause depois deixo erro tente novamente aí depois disso aí você põe esse comando que menos r que vai reiniciar o computador da pessoa menos t que que vai fazendo uns negocinho aí 10 que é 10 segundos para iniciar o, o, o, o pc e o esse aqui se ferrou para dar a mensagem que eu carinha né mas se quiser pode mandar outra mensagem beleza aí, colocando esse plano eu aqui em arquivo aí salvar como um minutinho o pc é lento beleza aqui vem documentos aí beleza feito isso você põe qualquer coisa Calma aí. Aí, aí. feito isso você põe qualquer coisa tipo o teste aí feito isso ponto teste ponto ponto bate não parei ponto bate, bate. Aí, que salvar beleza feito isso vai estar tá aqui no seu negocinho aqui ó cadê aqui documentos Que é o teste aí galera se você clicar aqui ele vai mandar os comandinhos aqui também deixa eu já abrir aqui executar né? porque chão do menos é para cancelar o, o, o negocinho lá. beleza bora clicar aqui beleza clicando aí ele só vai ter que ler os negocinhos aqui bem vindo estado do GTA V aí qualquer coisa depois depois aperte para obter o código do jogo é clique enter aí depois eu tenho novamente aí você clica rapidamente aí, vou aqui rapidamente porque 10 segundos o, o computador inicia então galera muito obrigado por ter assistido espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram dá um like aí favorito se vocês gostar caralho, você quer morrer assim não, não favorito aí o vídeo então é isso galera muito obrigado e o